E aí, brother? E aí, velho. Beleza? Tudo tranquilo, pô. E é que a gente tá, velho? Rapaz, não sei não, velho. Vem oh. cá, vocês sabem usar esse negócio aí? Rapaz, é. Dizem que é mapa, a gente tava. A gente tava onde, velho? Rapaz, a gente tava no Pelourinho. Pelourinho. Pelourinho, oh, Pelourinho aqui embaixo, né? Pelourinho. Vem cá, velho. Você sabe usar esse negócio direito mesmo? Rapaz, eu sei usar Google Maps. Ó, ó, aqui ó o desenho do barquinho. Ó, tem barco aqui. Então a gente pega o desenho do barquinho barco né brother? Aqui, aqui, aqui ó, é por aqui. É né? ruim né velho, não conhecia a cidade né? É barril, tá vendo esse negócio de ficar dentro de casa o tempo todo não dá certo não. Agora sem assim, internet o jeito é buscar no mapa né? Ó, tem uma sorveteria ali que o nome é Ribeira, eu acho Ribeira. que é. Ribeira. Tá na, na cor da Ribeira. Então a gente tá aqui na Ribeira. Acho que é isso aí meu. Né? É? É aqui. Tem uma âncora tem aqui? Um. aqui é, não tem botão de pesquisa. Mas e aí, velho? A gente vai fazer o que agora? Vamos lá. Vamos procurar. Vamos ver se a gente, a gente a acha gente. alguém pra ajudar. Vamos lá. Véio. Valeu? Vamos lá, Vamos né? Lá. Partiu. Rapaz, é complicado, né, nem Conhecer véio, a cidade. A, a gente mora na cidade também. e não conhece. Moça, é... boa tarde. Boa tarde. Eu tô procurando a sorveteria da Ribeira. Onde é que fica aqui? Eu tô procurando no mapa e não acho. Olha, a sorveteria da Ribeira está logo aqui perto. É só ir tá aqui perto. em frente e atravessar aqui para a direita. Pronto. Você não sabe andar pela cidade, não. Você pode levar a gente lá, porque é, é de voo. É, a gente não conhece nada. A gente só fica na internet, né? Agora que não tem internet, a gente tem que procurar né? fazer alguma coisa. Pode levar sim, lá? Sim, posso, posso sim. Tá bom, então vamos lá, então. É bom, né, man? A gente conhecer pessoas Opa, assim. É, só assim, né? <risos> vamos lá. Caraca, que vista linda! Ô, homem, como é que a gente não sabia que isso aqui existia, velho? <risos> e agradecer a ela pela paciência de levar a gente aqui, né? Ah, de nada. É melhor um pôr do Folha. sol aqui, pôr do sol lindo. Ah, pôr do sol. A gente tirou a minha da ribeira, velho. É verdade. Mas não, não. O pôr do sol mais bonito de Salvador é aqui. É aqui, né? É na Ponta do Maitá. E aqui é um forte, né? Forte é chamado não farol, né? É um farol é um aqui, farol. né? Lindo essa vista aqui. Ué. Cadê o cara, velho? Cadê o brother? Como é que se perde na cidade? Você viu ele? Não, ele tava aqui do lado, de repente tava sumiu. aqui Agora sumiu. Caraca, cadê o cara? cara o cara sumiu, velho. Cadê o brother? Eu te ajudo a procurar. Vamos lá, vamos procurar ele lá. Sim. Como é que eu vou voltar pra casa sem ele? Caraca! Ih, rapaz, cadê essa galera? Cadê esses dois, velho? Como é que eu vou achar esses dois agora? Me perdi, rapaz. E agora, velho? Pior que não dá nem pra ligar pra Eric, velho. E agora? Caraca, onde é que tá ele? Não é possível que ele sumiu. Agora, como é que a gente vai fazer pra encontrar ele? Eu não sei, achei que tá um jeito, porque já tá de noite e eu tenho que voltar pra casa com ele. Ele tá com o celular? Ele tá, mas tá des descarregado o celular dele. E agora? Você tem alguma foto dele no seu celular? Eu tenho, caraca. Oxi. E aí a gente mostra pra alguém, tenta ver se alguém viu ele. Ih, rapaz. Onde é que eu tô, velho? Eu andei pra caramba. Isso aqui. Pra ir.